A bruxa aponta os dedos pra você, Ameiko, e fala Sim. Acabarei com você aqui e agora E ela te lança uh, um raio negro na mão dela e te acerta, sabe? Você sente ela sugando a sua energia uh, Você perdeu quatro uh, níveis, né? Foi quatro níveis negativos ah, Eu, Eu dou um gritinho pra ela e perguntando "O porquê ela tem tanto ódio de mim? Você representa tudo aquilo que o meu grupo quer destruir Maldita! Tá, eu casto nela um hold person. Beleza, ela tá paralisada. Acho que da mãe, beleza? Vamos pra casa! <risos> Nada com uma véia da conta da véia. Essa caravana só tem espaço para uma idosa. <risos> <risos> Isso, é que é Isso é o que acontece quando você mexe é com as minhas crianças.